Quero mandar um recado aqui para o governador do Paraná, seu Ratinho Júnior. Seu Ratinho Júnior, o senhor teria, teria não, quem teria não, não quer mais. O senhor tem que ter vergonha e voltar blum, um pouquinho na sua consciência o que o senhor prometeu na campanha de governador. Por exemplo, na última segunda-feira, ou seja, hoje é quarta, Segunda-feira, a Agepar, que é comandada pelo senhor governador do Estado, Ratinho Júnior, aumentou a tarifa, pasmem, pasmem os senhores, aumentou a tarifa da água e esgoto do povo abençoado do Paraná, em especial Londrina e região metropolitana, na qual nós representamos. Então, o povo foi mais uma vez enganado, ludribiado, por políticos que não têm comprometimento com a população. Só para você ter uma ideia, senhores faz... e senhoras deputadas e povo abençoado do Paraná, em, 2000, em 2015, nos últimos cinco anos, começando de 2015, tiveram dois aumentos na conta de água é esgoto do povo, uma de 6,5% e outra de 6%. Em 2016, 10,48%. Em 2017, 0,853%. Em 2018, 0,5%. E agora a paulada, pau! Para terminar no lombo do povo, é de 12% e lá vai por cento de aumento no lombo da população então, se o governador do estado não venha querer falar ir para televisão falar que a AGEPAR querer passar a mão na cara do povo trabalhador paranaense que quem manda dessa porcaria aí dessa AGEPAR é o senhor o aumento foi autorizado pelo senhor governador do estado e não adianta quando o senhor me encontrar aí nas andanças pelo Paraná, fica aquela carinha de bom moço. Ai, seu boca aberta, ajuda nós. Eu que peço para o senhor ajudar o povo. E estou entrando, atenção, senhor governador do Estado, estou entrando, nossos cinco, cinco advogados estão entrando, estão mexendo o doce em Londrina, colocando bastante fermento no processo, levando no fogo alto a 280 graus Celsius. Mais um minuto para terminar, senhor presidente. Levando no fogo alto e nós vamos impetrar em primeiro grau. Vamos no TJ, vamos para o STJ, vamos para o STF, senhor presidente. Se for o caso, vamos até para a corte interamericana, a ONU, o um raio que os parta. Mas nós vamos bloquear esse aumento abusivo na cabeça do povo o povo está parecendo cachimbo e prego prego porque só leva na cabeça pau, pau e cachimbo porque só leva fumo é só no, no do povo pera lá seu governador de estado ainda dá tempo seu governador Ratinho Júnior de retroagir blulul, e cancelar esse aumento a água uma porcaria que ninguém aguenta, com vários coliformes fecais. Então, tá dado o um recado, vamos impetrar a ação, eu e meu filho...